O pai, o seu filho também é muito focado, igual eu, que dorme até meio-dia. Cara, eu quero ensinar um método infalível, que, que é um método do... Não, pai, calma aí, a gente acabou de falar no outro vídeo, inclusive se você não assistiu, assista aqui, que o certo é a comunicação, é o diálogo. Qual é a sua crise? Fala aí, fala a é, sua é crise. crise vale. mesmo, ó. veja bem, minha geração tinha um slogan, um provérbio, um ditado, um adágio popular que dizia o seguinte, Deus ajuda quem cedo madruga. É ralação, cara, acordar 5 horas da manhã, pegar buzu, ralar igual um condenado, voltar para casa arrebentado, encontrar o filho de boa, não dá não. É mas... Em contrapartida, você sabe o que, que eu fiquei fazendo, além de assistir seriado no intervalo? É, mas eu também fiquei estudando até tarde. Você não viu isso, por quê? Porque você vai dormir 10 horas da noite. Quem, gente? Quem é que dorme nessa geração 10 horas da noite? E por que, que não dorme? Não sei, porque somos uma geração noturna, pai. As coisas funcionam à noite. Até 5 horas da tarde a gente tá assim, ó, que nem é retardado. Acorda só depois, é a verdade. E aí, à noite, a gente está na atividade, vai estudar, vai, vai sair com a galera, vai fazer um monte de coisa. Na sua época, vocês acordavam com as galinhas, velho. Hoje, claro que tem muita gente que tem que acordar muito cedo para trabalhar, a gente não pode desvalorizar. Né? Gente que estuda cedo e tal, mas final de semana, por exemplo, quem? Você que não tem compromisso. Final de ah, semana, só quero que você me 6 horas, horas da manhã. É muito difícil, sem pai, que você tá me assistindo. Me ajuda a te ajudar para eu ajudar você a ser ajudado. Ó. É muito difícil, pra minha cabeça, uma geração que passa mais tempo olhando para a tela do computador do que fazendo um trabalho braçal. Eu, eu, eu fico doido. E tá. aí, é meio, na minha época, rico era quem trabalhava muito. Hoje, o um cara, não sei, um aplicativo ganha milhões. Preste, exatamente sobre isso. É, Olha o conflito de gerações. é dinheiro fácil, eu não Pro... entendo isso, não. Não é dinheiro fácil, pai. A forma de trabalhar é diferente da sua época, é só isso o cara que tinha um trabalho braçal, estava trabalhando que não um condenado 8 horas por dia, 10 horas por dia, hoje você vê, por exemplo, o Whindersson Nunes e tantos youtubers que ganham dinheiro só gravando um videozinho, inclusive o que a gente está fazendo aqui também. A gente não vai ganhar dinheiro mais, né? Pelo menos é informação pra galera. Então a gente tem que entender, você pai, tem que entender, essa geração mudou. Por exemplo, os adolescentes que eu atendo hoje, tem um inclusive, que a crise do pai, por isso, levou lá É porque o menino tem 11 anos E o sonho dele é ser jogador profissional de LOL Você sabe o que, que é isso? Hum. Não sabe, óbvio que não É jogo de nerd, computador e tal Se na sua época, talvez os meninos queriam ser jogadores de futebol Hoje, querendo ou não, a coisa está mais na tecnologia é, A gente vê o Nunes aí Os caras mais ricos que tem da internet Vê tantas pessoas que o sonho é ser youtuber Eu preciso reconhecer que a minha uma palmatória aqui, que a minha geração era uma geração braçal, né, o suor saía literalmente do rosto, e essa é uma geração mais pensante, uma geração onde o desgaste é mais psicológico, é da massa cinzenta, é, e eu não quero desmerecer um trabalho tão bem feito quanto o seu. É por isso que, na moral, pais, eu acredito em algo que se chama vocação, tá? Você Mas fazer que... uma pergunta... Não dá pra acordar mais cedo? Não dá pra acordar mais cedo? <risos> Óbvio que dá. E até porque, ó a gente, você tá falando isso, mas eu casei, tá bom? Eu acordo cedo, né amor? Não. Vamos lá. Eu acredito em algo chamado vocação. E alguns pais ficam tão preocupados só com a estabilidade, Não, você vai fazer medicina, você vai fazer direito, você vai fazer engenharia. Mas qual é a vocação do seu filho? O que é que ele nasceu para fazer? e eu acho que você precisa explorar isso porque ele tem que fazer o que ele nasceu para fazer o que ele é bom para fazer talvez na sua época não vocês visavam mais o dinheiro e a estabilidade e a, e, e a comida dentro de casa e só isso hoje é perceptível que a nossa geração ela quer trabalhar quer conquistar mas quer aproveitar nesse período na sua época não a ideia da sua época era eu vou trabalhar vou dar duro para na minha aposentadoria eu aproveitar e hoje não é mais esse conceito de felicidade. É só é uma coisa que eu, um, é difícil aceitar. Quer dizer, ele quer saber mais da minha época do que eu. Essa era a minha fala. <risos> é, realmente. Então é isso, acho que a gente vai continuar voltando para a primeira questão que resolve qualquer conflito de geração, que é a conversa abrir de coração e aprender com o outro. É, e se você, filho, tiver aí também só de vagabundagem, e você tá acostumando o seu relógio biológico a acordar só 11, meio-dia, não adianta ficar mostrando esse vídeo pro seu pai só pra você falar, aí, pai, tá vendo? Ó, os caras tão falando que essa geração acorda e esse horário. Não, não faz bem também. Claro que um final de semanazinho, tal, domingo, você pode acordar mais tarde, sim. Pode. Porém... Você tem que correr atrás do seu sonho, você tem que começar a entender, e isso é, tem a ver com o autoconhecimento. Quanto mais você se conhecer, mais você vai entender no que você é bom, no que você nasceu para fazer, e sem dúvida alguma isso vai trazer estabilidade, pelo menos emocional. Então, pai, é, no fundo o importante é que o nosso filho seja saudável psicologicamente, que a gente entenda que as relações... São diferentes e em cada uma delas há uma beleza singular. Eu quero aprender com você, meu filho. E eu também quero aprender com você, pai. Muito obrigado. Você é o cara. Verdade. Você também é o cara. <risos>